E aí quando eu cheguei em casa ele, nossa, meu Deus, mãe. Se você me vai pro hospital, você tá falando para mim buscar Deus, eu tô doente. Eu falei, problema teu, é o que eu busco com Deus que você tem. E saí. Aí depois ele voltou chorando, meio que chorando. E falou, não descobri o que eu tenho. Eu entendi que eu. Aí ele confessou algumas coisas, alguns pecados dele. E eu falei, o que você pensa fazendo nele? Você falou assim, eu descobri que eu preciso do Espírito Santo de Deus. foi Eu falei, não, não tem, ele não. Eu falei, mas eu não fui batizada? ele fui em nome da igreja, agora eu entendo que realmente é batismo Eu entendi que eu preciso ser batizada Eu preciso ser batizada e preciso do Espírito Santo de Deus Para que Deus me acompanhe e me ajude a mudar essas coisinhas Tem, O seu batismo é um marco e Para que você seja enviado no seu chamado evangelístico Para jurídico, novas coisas aí, novas pessoas Dentro do que Deus quer derramar sobre você E outra coisa, vai chegar muitas pessoas novas então vai precisar ajudar essas pessoas e isso é para todos nós. O batismo marca isso e aí pedir, né, pelo Espírito Santo sempre, né, constantemente, lembrando lá do peço, né, luz que encontrará o um peço em d'água, que Jesus fala quanto mais o Pai vai dar ao Espírito Santo aqui, filho, né? o que ele pedir, né. está sendo batizado agora diante da decisão dele e que ele viva a vida dele vivendo em nome do Pai que o fez. Jesus que morreu por ele, do Espírito Santo, que vem para acompanhar, guiar toda a verdade, lembrar todas as coisas que Jesus ele tem dito, que a sua vida glorifique esse Pai que está no céu. derramar do Espírito Santo sobre ele, Pai, que, que esse batismo como mira disse, que é, seja um marco, Deus, mas um marco de transformação, não só na vida dele, mas na vida de outros jovens que ainda estão por vir, nas coisas que o Senhor tem para outras pessoas, Pai. Obrigada por cada coisa. Amém. Amém. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!